Entrou? Entrou. E aí, galerinha do canal? Aqui é o Zubi com mais um vídeo. E hoje estamos com o nosso parceiro Zumbi do canal. Zumbelas. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Zumbi Então, hoje a gente vai... Faz... Faz... Pode falar. A gente vai fazer uma arenazinha, aí um testezinho né? E eu nunca joguei a arena. O Zubi que... que... Que vai me explicar? Não. A gente vai fazer uma brincadeira aí, né, Zubich? Ó, oh, o meu acabou de chamar aqui, hein? Quem vai ser o meu adversário? <risos> eu botei pra. É só eu botei inscrição, é, inscrição automática e ir, né? Só Isso. Aí. Olha, eu já peguei um cara com o título de desafio de prata já. Então, gente, aqui é o foco: vocês vão fazer as 10 partidas. Quando vocês fizer as 10 partidas, vocês podem retirar um prêmio. Meu foco é pegar o rank 5, porque já dá pra me pegar uma live de Atena no rank 5. Ah, entrou aqui aí eu eu peguei um lira lira é mais tranquilo de ganhar contra mas apesar que eu não sei o power dele nem os nem nenhum level direito então vamos rezar que seja algo justo né que isso eu, eu peguei uma coinha que é uma coinha o, o moleque tá aqui no tu, tu pegou é, eu é claro <risos> caralho que rezar risa... Eu acho que você não conseguiu arregar pro destino, né, Danilo? De graça. Tu... Olha, ele sabe esquivar esse Lira, mano. Vou tomar um pause, bitch. Olha, eu peguei um Lira que sabe esquivar, mano. Tu, tu joga com. com o dragão, né, Luiz? Dragão. Peguei um lira que sabe esquivar, mano. Ah, mas não vai adiantar pro teu lado não, filho. Volta, filho. Ai, ele me derrubou com o cosmo. Ai, vou morrer. Vai, vai, vai. vai, usa a vai, vai. Vamos, vai. Vamos, vai. vou vou vou vou Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então, gente, é isso aí. Vocês viram agora o X1 aí como tá vocês aí, eu é com uma Tá sinistro! Eu já ganhei o meu já, hein? Minha primeira luta, hein? Eu tenho aqui já. Primeira vitória, vamos ver. Acho que tem que fazer MD10 pra não cair no rank. É, tem que fazer. Cara, MDX, eu tenho medo sabe? de ficar apertando shift que nem é um maluco pra não, pra não rolar aquela parada do PC, tá ligado? Tô ligado. Ganhei! <risos> então, gente, aí depois você acaba, você faz o quê? Coloca a inscrição automática e põe lutar. Inteiro. Então, ó, ganhei 400 moedinhas aqui para comprar item, ó. ganhei 10 pontos aqui pra... pra poder pegar o título, então tá ótimo. Então, gente, é mais ou menos isso, vocês se viram como funciona. É, quer deixar um recadinho aí? Oh. Pô, curti muito te conhecer, cara, tu é, tu é um cara na moral mesmo. Eu, nunca, eu, acho eu, nunca, cara, eu acho que eu nunca tinha feito nenhum vídeo com nenhum outro youtuber, tá ligado? Eu tô há 4 ou 3 anos aí no, YouTube, no youtuber. É, eu tô há 4 ou 3 anos aí no YouTube nunca tinha feito nenhum vídeo, nenhum vídeo com ninguém no YouTube. Cara, tô bugado aí velho. Cara, valeu. É. E só para falar pra galera aí que atualmente tô fazendo mais vídeos de, de, de CDZ e, e eu também sou famosinho aí no, no meio do NW. Além de fazer muitos outros vídeos aí, acessa o canal e, e dá uma olhada. Esquece de se inscrever aí no... No, no canal do, do Zubit, dá aquele like maneiro aí, tocar o sininho, né, Zubit? Com certeza. E não esquece de dar uma passada no canal do Zumbi aí, hein? Isso aí, acho que vai estar tá tá aí na descrição, Vai dar? Sim, vai estar tá na descrição. E aí gente, no. Os nick nosso pode ser parecido, mas no confundio não, é Zubit e Zumbi, tá? <risos> é verdade. Cara, quando você falou no Facebook, eu achei que tu tava me zoando, tá ligado? Nossa! É tu botou assim, Zubit e não sei o que. Caralho, o cara tá me zoando, velho. <risos> Depois que eu entendi. Então, gente, antes de finalizar o vídeo, eu vou mais um x1 aqui com, esse, com essa minazinha aqui de Iron. De Puxei aqui, vem, ó. O dragão, tu puxa, usa um colar do dragão, usa o 5 para quando ele for usar os poderes, pra você absorver o dano todinho, né? no caso, você usa essa vida por vida pra dar um dano extra, né? Só que a mina já conhece, já. Vamos fazer o que? Estourar o Cosmo pra absorver, é, cancelar os, os, os, o controle de grupo dela aqui, Ixi, olha o bar aqui, ó. Aí é show, aí é show. Tô esperando vocês? Tô, a galera curte, né? Não, é foda, filho. Não morre é foda, é isso, filho. Não tem jeito. Ai, vou perder pra essa minha não. O Láscadio. Ai, matei de novo, gente. Olha que delícia. Quase rank 5. Duas seguida. E aí, como é que tá aí vocês? De boa. Tipo, tipo pai de família agora. <risos> Falei, cara, eu... ganhei... Como <risos> assim? Eu acabei de regraçar. Né? Tu nunca viu aquele vídeo do pai de família, não, cara? Não. Sério mesmo? Ai, ah, caralho! <risos> Ele foi é... <risos> caralho <tô> igualzinho. <risos> Teu, de pai de vou procurar, aí gente Pode olhar ali que o Paulo Guinas né, minha... Falou, ai ah, que delícia O cara ah, fala isso Aí, aí gente, vou parar de, parar de gravar agora Porque os caras aqui do bar não vão deixar Os caras vão pular e... Era pra um... passou um vídeo Meio sério, mas os caras não deixaram Ficou anel, ficou Então, se inscreva no meu canal Se inscreva no canal do nosso amigo zumbi E pretendemos gravar mais vezes juntos Deixa o like, comenta <risos> o que vocês acham Pra... Para dar um apoio para nós dois. E fui. Valeu.